O Clodoaldo, algumas pessoas já falaram sobre Prime, né, que sobre que é um programa da Amazon e etc. O Clodoaldo perguntou qual, quais são as, as características e os critérios para a oferta dele ser Prime hoje no Brasil, né, falando de Brasil. Uhum. É, atualmente é... Para ser, ser Prime, ela tem que ser entregas feitas pela Amazon. Tá? Esse é um programa que a gente ainda está é, em fase beta, somente pra, é, por convite tá, de alguns vendedores. Então a gente quer expandir para todo mundo e a gente quer fazer para todo mundo, mas a gente sempre quer fazer muito bem feito. Eu acho que o ponto principal, a Amazon é, ela não é uma empresa de varejo ela é uma empresa de tecnologia que atua no varejo. Então a gente desenvolve todas as nossas ferramentas internamente para que quando a gente tem ela, ela vai ser muito confiável e vai ser muito boa. Tá? Então a gente vai, é, a gente tem esse programa atualmente, ele só é por convite e a gente espera que daqui a pouco a gente consiga é, abrir para todos os vendedores. Então a, os, quem vende no Marketplace e puder... É, entrar no Prime, nas entregas pela Amazon, a gente vai acabar mandando um convite, tá?